Naquelas imagens fica muito evidente que a abordagem da polícia militar é excessiva e desproporcional, especialmente quando se trata do jovem negro. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade estruturada pelo racismo, como o jovem negro daquele caso é o que sofre a abordagem mais violenta? Isso tem nome e precisa ser investigado, porque, inclusive, há previsão na legislação para crime de racismo. Quero justiça, só isso mais respeito também, né? Porque a gente é preto ou mora na favela. Tem muita gente que trabalha aqui, que trabalha, entendeu? Ganhar a vida. Entendeu aqui? Nós já cobramos da Corregedoria e do Ministério Público uma investigação. Tem que haver uma investigação. Eu soube hoje que houve o um afastamento dos policiais que estavam na abordagem. Nenhum caso como esse de abuso, de excesso, de violência, pode passar aqui, precisa ser fiscalizado. E esse caso nós vamos fiscalizar e cobrar que a Corregedoria e da Polícia Militar, o Ministério Público cumpram o seu papel e também dê os resultados, que a população do Distrito Federal quer saber quais são as consequências que são dadas para um caso como esse.